Você chega num bailão que só tem mulher feia, pode saber que você chegou atrasado As bonitas carregaram aquelas lá que sobrou Mas aí você chega e começa a comparar aquelas mulheres que sobrou com o garçom Você prefere pegar aquelas lá mesmo Uma vez eu cheguei num bailão tão atrasado, tinha uma mulher lá tão feia Que carregaram as feias aquela foi a que sobrou das feias eu comparei ela com o garçom, eu quase escolhi o garçom. Aí eu pensei, olha, acho que eu vou pegar essa mesmo para eliminar o estoque aqui. Aí eu cheguei, é, amanhã eu tomo um veneno, em moço, tá tudo certo. Aí eu cheguei nela e falei, oi, eu vim fazer um favorzinho para você. Ela olhou bem para minha cara e falou, você não quer não, você é muito feio.